Galera, tô gravando de uma forma bem improvisada mesmo, tá? Segurando o celular. É... Talvez o áudio não vai sair bom. Mas é que eu queria debater com vocês um assunto que talvez não é novidade pra ninguém. Mas é que recentemente eu venho recebendo e-mails de empresas que querem parceria com o canal e tal. E aí que tá? E todos eles geralmente é... Alguma coisa como tipo WP.pl E cheguei a notificar uma das empresas, porque assim, são empresas reais os nomes Mas eles mesmo não são reais E eu cheguei a notificar uma, até hoje ela me respondeu, ela abriu um ticket lá para poder averiguar e tal Só que chegou uma, de tanto eu receber, é assim, a é empresa de roupa masculina, é empresa de tênis, de cadeira, de um monte de coisa por fim, uma eu cheguei e falei assim, beleza, eu quero parceria com vocês. E eles me mandaram um link para eu poder baixar o Media Kit deles com a senha. Beleza, eu fui lá, cliquei com o botão direito do mouse e peguei o link. E vi que vai dar para o e esse Fela aqui. Beleza, e de repente eu fui lá ver os arquivos, é, o nome do Media Kit deles lá, não nome dele, presa.mp4.src e é aí que mora a merda porque é o seguinte SRC, gente, geralmente é código, código fonte, pode ser qualquer tipo de linguagem, várias linguagens ali e tal, e beleza, eu resolvi verificar MAC, DAC, ACL. Atributos, atributos estendidos, atributos especiais, verifiquei tudo E, bom, para Linux, pelo menos, não estava dando nada O problema mora no Windows, por quê? Primeiro que a extensão, geralmente, é ocultada E você olha assim, .mp4.src, esse .src é oculto Então, quando a pessoa abrir o arquivo, ela vai ver mp4, ela vai executar e aí onde mora o segundo problema, geralmente sistema de arquivos do Windows, tudo nele executável, seja FAT, XFAT, NTF, tudo nele executável. Por mais que você vai lá, tente alterar, tipo, vou utilizar o CHMOD-X no arquivo, ele não vai alterar. Ele, tudo nele é executável, seja MP4, seja áudio, seja música, tudo nele é executável. Inclusive você recebeu um arquivo compactado com senha, descompacta, né? na verdade, código fonte, que a é, é, informação que é código fonte está oculto, e você executa, ele vai executar aquilo e vai acontecer um desastre na sua máquina. Então, eu só quis passar para dar essa dica para vocês. Se você é produtor de conteúdo, seja canais, seja Twitch, seja YouTube, seja só blogger e você receber e-mails de empresas querendo parceria, comece a desconfiar. E eu chamo mais atenção se você é produtor de conteúdo e utiliza o Windows. Preste muito bem atenção nessas coisas. Eu aconselho, vai lá, desabilita essa opção de ocultar a extensão, deixa tudo visível para você e não sai executando qualquer coisa. Porque nós já vimos recentemente um canal aí muito grande no Brasil, inclusive o cara até é arrogante, que diz ele que o sobrinho dele recebeu um arquivo assim, falando que era do jogo Cyberpunk, e ele executou, moral da história, ele perdeu todo o conteúdo do canal dele. Ou então o que pode acontecer de repente eles criptografarem seus arquivos, ou então fazer o um desastre na sua máquina apagar tudo, tá bom? Então tomem cuidado, até mesmo quem é de Linux, de Max, de FreeBSD, não saia executando tudo, verifiquem primeiro os arquivos, tu, todas as informações deles, beleza? Só uma dica aí pra vocês. Não deixe de se inscrever no canal se não é inscrito, dá um like e compartilhe para mais pessoas saberem disso, que isso está acontecendo, eu estou recebendo vários e-mails assim, tá bom? E se você quiser aprender a tratar, verificar os arquivos assim, não deixe de conferir o meu curso de migração para Linux e o meu mini curso de atributos lá, eu explico como é que você verifica essas informações nos arquivos, beleza? Forte abraço e até a próxima!